E o Oscar de melhor mixagem de som vai para Mad Max. E o Oscar de melhor montagem vai para Mad Max. E o Oscar de melhor figurino vai para Mad Max. E o Oscar de... Me... Chega, quer saber? Essas bostas são tudo de vocês. Peguem e caiam fora daqui.